Mano, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês entrarem no meu novo servidor Discord. Um novo servidor aí que eu tô criando. Então se você puder entrar aí, você pode conseguir... Fala, galera. <risos> ah, não, meu cara. Tem que ser muito cara de pau pra ficar quase um mês sem postar vídeo e chegar falando assim. Fala, rapaziada. Tamo aqui pra mais um vídeo. <risos> e bom, galera. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Minecraft. Aqui não quero <risos> tirar pra ligar. Enfim galera, hoje eu tô com vocês, como tá jogando o Minecraft, como jogar o Minecraft Java Edition no celular, assim, no smartphone, no celular, como você quiser falar, porque você quer ser chique, mas você não é chique, enfim, primeiro você tá baixando, aí ah, um, um jogo que vai estar tá na descrição, esse link aqui, mano, você tá vendo aqui que tá ele aqui, né, blá blá blá, você vai clicar nele, no meu caso, eu já baixei, então não vou colocar, não vou clicar pra baixar, depois disso você vai ir pro seu lugar de download. No meu caso, o meu fica aqui, você não tá vendo nada porque eu vou borrar, porque eu não quero ver que vocês, você não pode ver o que eu Aí vai estar tá aqui Minecraft Launcher, você clica em cima. E clica em instalar. Depois disso, quando instalar você sim, sim. entrar nele, você vai ter três botõezinhos Aí você vai falar: "Não é o Minecraft Java, do você mentiu para mim, eu vou dar dislike no seu vídeo". Seu é um fela enfim Vai estar tá aqui: register em nickname, login a account login with user caraca inglês fluente ó inglês 10 barra daí. enfim você vai clicar aqui primeiro quer dizer você vai clicar aqui em o with nome você vai colocar aqui qualquer nome pode dar um erro assim ao entrar tipo o jogo crashar então você abre de novo aí para você colocar aqui qualquer nome eu coloco aqui por exemplo isso vai estar tá clicando em registrar free e deu um erro tá vendo aí você abre de novo entendeu abre aqui de novo abrir Uh, Dudu não sei que aí vai continuar dando esses erros assim porque é um jogo de celular porém você vai fazer toda vez até... eu vou digitar por exemplo aqui uma, um bagulho mal aleatório e foi aí mano você vai vir aqui em versão e tem várias versões aqui porém a mais recomendada para você jogar é 1.7.10 que dá menos leve e aqui tem várias coisas aí você clica em play vai aparecer esse botão aqui gui e não não é o nome de uma pessoa da tá boa não é seu nome guilherme que eu sei que tem um guilherme assistindo se esse vídeo bater 50 não esse vídeo bater, eu vou fazer uma meta bem longa, porque eu não sei se eu vou aí. então, 70 likes, eu trago outra, beleza, parte. entrou aqui, né, aí você pode ver que tem opções, multiplayer, Minecraft Helms, tem Minecraft, peraí, coloquei aqui errado, clique em Minecraft Realms ou não, aí né? vai apresentando a Mojang, vai aparecer aqui Minecraft Multiplayer, Minecraft Single Player, se eu clicar aqui em Minecraft Single Player, a gente tem um mundo aqui que eu tinha criado, porém eu vou deletar essa porra porque eu não quero ele. Fica aqui em Create New World. Não tem português, antes que Aí para você mudar o nome do seu mundo, você clica aqui em Keyboard. Ali em cima, tá vendo? Aí você apaga aqui, coloca qualquer coisa, por exemplo. Pera aí. É. <risos> vou colocar um nome zoeira aqui, galera. A. A. ó... Aqui, galera, meu acila é ensina. Acila me ensina, baga. O baga aqui é baú de kilo. Aí você vai, tá... <risos> vai ter que ir no world. ele vai demorar muito, então você pode sair, pode, sei lá, fazer uma pipoquinha. Então eu vou dar um pause aqui. O jogo tá carregando, eu vou pedir lá porque eu, não, eu quase nunca peço mais likes, que se alguém pedir muito like, mano, não sei por porque... Mas, se você tá nesse vídeo até aqui, mano, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. Me segue no Instagram, manda o UBM. Eu vou ficar mais ativo lá, vou postar vídeo. Você pode mandar mensagem lá no na DM que eu vou te responder. Enfim, e se puder, comenta aí, sei lá, qualquer coisa. Pra e foi, ajudar, galera, meu. carregou e você pode ver que trava assim muito, porque é um jogo de, de PC. Pois se o celular for bom, ele não vai travar tanto. Não vou dizer que não vai travar, porque vai travar sim, porque é um jogo de PC, né? Celular, celular, seu celular for um Xiaomi da vida, um, é, um LG talvez, um Samsung. Pode até não travar tanto. Porém, que não tem um celular muito potente. Assim como eu, é, não vai travar, travar muito. Você pode ver que torne criativo. E, bom, os comandos são exatamente aqui. Essa bolinha aqui é para você pular. É. O inv, inv é para abrir o inventário. O guia é para desaparecer os botões. O P é para você quebrar um bloco select é para você quando for é, é, selecionar um bloco e bom, é, eu vou deixar um link de um tutorial aí de comandos que é mais fácil para vocês. Tem aqui o 3DR que é para você mudar a visão, aqui tem o debug que é para mostrar as informações aqui, tem o chat que é para ver o chat o keyboard que é para digitar qualquer coisa em qualquer lugar que diga em chat, por exemplo, Aqui, barra, game, mode S. Aqui, tá vendo? E foi pro é sobrevento, né? Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você aprendeu alguma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like, beleza? É nós tamo junto mesmo. Segue tá no Instagram. E é nós, valeu. E é nóis. Que...